Yves Saint Laurent fora da Dior, já era, e agora? Você ainda não, não assistiu esse vídeo? Não, estou acreditando, então tá na hora de você assistir. Você estava esperando por esse vídeo? Ah, esse agora que eu vou contar hoje para vocês, a história do início da marca Yves Saint Laurent? Hum, muito bem. Você é inscrito? Você compartilha? Você segue o Instagram? É? Muito bem também! Ainda não? Ativa o sininho! Cadê o sininho, Yog? Bora descomplicar? Dior fez do luxo um sinônimo de savoir-faire e faz até hoje. Do bem acabado, do perfeito, aquela mulher corretinha, certinha. Chanel? Chanel se despojou de tudo. Ela queria conforto, praticidade, funcionalidade. E foi justamente Chanel que abriu as portas para qualquer um que quisesse fazer a excentricidade valer no mundo da moda. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesse ambiente, Dior já tinha morrido. Yves Saint Laurent já tinha feito seis coleções para Dior e agora fora da Dior. Conhecia o mais perfeito anonimato. Yves Saint Laurent sai da clínica deprimido. Victoire, uma das manequins favoritas da época da Dior, era amiga de Yves Saint Laurent, diz que ele saiu outra pessoa daquela clínica que ele tinha sido internado. Inquieto, irritado, angustiado. Em Paris ele era... A fofoca que corria é que ele era como um doente, alguém realmente que sofria de alguma coisa, porque naquela época a depressão não, não era vista exatamente como, a como uma doença, como é hoje. Era algo muito misterioso. Ainda hoje existem muitos tabus sobre a depressão, mas isso é outra história. Pierre Berger já com Yves Saint Laurent. Mas quem era Pierre Berger? Vale a gente lembrar. Pierre Berger era anteriormente casado com Bernard Buffet, um pintor que fez a, o retrato de Christian Dior, que até hoje está lá na Avenue Montaigne, nos headquarters da Dior. Bernard Buffet faz apresenta, o, o retrato do Dior é muito amigo do Dior, o casal Pierre Berger e Bernard Buffet frequentam o Dior, até que Dior falece e Pierre Berger for, uh, vai ao primeiro desfile de Saint Laurent para Dior. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Pierre Berger, após, se não me engano, oito ou dez anos de relacionamento com Bernard Buffet, sem nunca ter, nesses anos todos, feito uma refeição longe do Bernard Buffet, conhece Yves Saint Laurent, se apaixona, em três viagens ele pega e fala, não volto mais, para casa com você, oi, se muda para Paris. Só que aí começa, tem toda aquela parte que o Yves Saint Laurent é internado na clínica, e o Pierre Berger faz de tudo para tirá-lo de lá. Pierre Berger, para alguns críticos considerado e chamado de o cobra, vale a pena lembrar que quando alguém fala que é the cobra, lembra bem aquela Nádia, that's the cobra. E assim ele era tratado, por quê? Porque ele era de um olhar afiado, ele era ganancioso, ele armava, ele plotava, ele pá! pegava. O que é muito bom, vale lembrar, numa situação financeira. Ele era a cabeça. Se Yves Saint Laurent era o criador, ele era o cara que ia e foi atrás de financiamento para nova marca. Sim, uma nova marca. Eles queriam montar a Maison Yves Saint Laurent. O casal... Parte para as Ilhas Canárias, praticamente uma lua de mel. De novo Pierre Berger fazendo fotos de, de Yves Saint Laurent, ele se sentindo bem, retornam a Paris. Paris, Yves Saint Laurent saiu da cena da moda como um príncipe, uma promessa. O garoto prodígio, aquele que sabia tudo, volta no mais completo anonimato. E lógico, para alguém que entra no anonimato aos 24 anos de idade, não foi nada fácil. Ele conhece o lado mais podre da sociedade, porque agora ele não era mais o queridinho das madames endinheiradas. Ele era aquele. Nossa, coitado. Ai, hum. Esquecido, abandonado deixado de lado, é nessa situação que Yves Saint Laurent começa a programar todo o seu retorno. Mas ao seu lado, Victoire, que sempre adorou, além, era sua manequim favorita com quem ele ia fazer lanchinhos na época da Dior. Tem até uma fala de Yves Saint Laurent muito interessante nesse livro dele aqui, Ah, época vale lembrar, o Karl Lagerfeld falava que ele era o angustiado. Lembra que já tinha aquela briguinha deles, que ia ficar pior ainda mais tarde. E ele escreveu, eu acredito que os criadores reagem a so, a, ao sofrimento da mesma forma que eles lutam contra a morte. Eles re, é, relocam. A imortalidade pela arte. E aí tem uma foto dessa época. Que depois vocês vão ver melhor. Ok? Aqui, uma foto no início. Uma mesa com... Qual o nome disso, hein? Cavalete. Cavalete. Atrás, um calendário uma foto dos seus dois cachorrinhos que tinham morrido e uma enorme vontade de vencer. Mas o que acontecia na moda nessa época? 1961, era justamente a época que os, os baby boomers, aquelas crianças nascidas após a guerra, após a segunda guerra, elas estavam... Sacudindo, começando a sacudir Londres, trazendo um novo ritmo, uma nova moda, tinha a minissaia da Mary Quant, tinha um novo jeito de vestir, um lado já, já um prenúncio de um futurismo possível que a gente realmente ia ver em meados dos anos 60, mas já alguma coisa já tinha mudado, aquela moça Bonton, já não era mais o que causava nas ruas. Em 1961, Yves Saint Laurent faz o vestido chale, como é anunciado. Um vestido para sua amiga Victoire ir ao casamento de sua outra amiga, Philippine de Rothschild. Todo mundo achou que ele não tinha feito mais nada. No entanto, quando Victoire aparece... Victoire, que era casada com um jornalista famosíssimo da moda, ou oh, da época, do Paris Match. É, ela aparece com vestidos e todo mundo, uau, quem fez? Ai, Saint Laurent fez para mim, ai ele continua fazendo. Na mesma época, ele faz 25 fantasias para Le Forin, um programa de televisão. E assim, pouco a pouco, a coisa ressurge. Era preciso achar um investidor isso estava muito difícil ao saber do retorno de Yves Saint Laurent por causa do tal vestido aí do casamento da Philippine de Rothschild o diretor da Dior o Jacques Rouet fica já em alerta ele que tinha dito ao famoso Boussac que valia a pena investir em uma maison para o Yves Saint Laurent já entre em alerta, enquanto Buzac, olha os números do Buzac para vocês entenderem o que era, Marcel Buzac, ele era um temido empresário, como eu já comentei com vocês, da indústria têxtil, ele tinha 52 fábricas, 21 mil funcionários, entre elas, entre né, dentro desse conglomerado, estava Dior impassivo, seco, Boussac, não gostava muito de Yves Saint Laurent. Ele achava que o Yves Saint Laurent tinha por obrigação continuar a desenhar para essas pessoas de bom tom, para as meninas de família, para as senhoras ricas. Yves Saint Laurent, por outro lado, negava. Ele queria sempre inovar, buscar novas cores, novas atitudes. Isso irritava Boussac profundamente. Aí talvez seja um dos pontos dos, pelos quais o Boussac não quis interceder a favor do Yves Saint Laurent quando ele foi parar na tal clínica, para tirá-lo de lá, para ele não fazer o serviço militar. E também foi uma das razões para o Boussac negar ao Rui que fosse feita a Maison Yves Saint Laurent. O que, que acontece? Apesar de toda essa antipatia, vale dizer que os números eram enormes. O Yves Saint Laurent tinha trazido um ganho de 3,3 milhões de francos, quase o triplo alcançado pelo fundador da marca, em seu, no, no ano de 1955. Quer dizer, ele teve esse ganho no seu, na sua última coleção. Vale lembrar, gente, que sempre que tem uma última coleção, isso acontece muito com a Prada. Todo mundo fala, nossa, coisa esquisita, será que vai valer? Nossa, achei tão estranho. E de repente, quando a coleção chega as lojas, é um sucesso, todo mundo quer aquilo. Isso acontece muito quando é alguma coisa inovadora. Maio de 1961, Yves Saint Laurent, por meio do advogado Jean-Denis Bredin, Cita a Maison Dior nos tribunais. O que, que ele pede? 430 mil francos de indenização e um pré-aviso e 250 mil francos de danos por ruptura de contrato. Em 16 de outubro do mesmo ano, 1971, a Maison Dior é obrigada a pagar Yves Saint Laurent essa altura do campeonato, o tal do Buzac já mais que detestava o Yves Saint Laurent e fazia o que podia para atrapalhar, para fazer com que ele conseguisse achar um investidor para montar sua própria marca. Não ele, o Pierre Berger no caso, né? O Pierre Berger vai a campo em julho, enquanto o processo está correndo, e aluga duas salas na Rue de Boissy, 66. Incrível que a Rue de Boissy foi justamente uma rua onde morou Picasso. E é lá que eles montam essa sala que eu mostrei para vocês nessa foto aqui. E tudo começa. Contratação, muitas premières ah, foram contratadas, saíram da Dior... Muitas não, não eram as premières, mas eram altas costureiras que na, no Yves Saint Laurent, na Maison Saint Laurent, se tornaram uh, justamente premier A coisa foi, foi num ritmo tal que, no final das contas, Yves Saint Laurent tirou mais ou menos 40% das costureiras e... Não só costureiras, funcionários da Dior, o que fez com que o povo mais uma vez subisse nas tamancas, né? O povo da Dior. Todos os dias ele recebia fornecedores, escolhia os tecidos, dividiu os ateliês em quatro ateliês. Eram quatro ateliês previstos, todas as pétimã, como são chamadas as costureiras. Por que petit main, gente? Por que o que quer dizer? Quer dizer mãozinha, porque muita coisa é feita à mão. Todas as casas são feitas à mão. Bainhas de, de, de seda são feitas à mão. Existia uma, um artista, Cassandre, vai ser esse artista que Pierre Berger, a quem Pierre Berger vai encomendar a famosa logo Yves Saint Laurent essa logo aqui. Que tá até lá no museu no Marrocos. Bom, tá em todo canto, né, gente? Que tem Yves Saint Laurent. A ideia é abrir uma maison pequenina de excelente qualidade. E aí eles partem à procura como eu já falei, do financiador, do sócio-financeiro, até chegar em um americano. Mas isso, antes disso, o que acontece? Eles estão lá recebendo fornecedor, já com Premier contratada, com Petiman contratada, uh, e nada. O dia inteiro o telefone não toca. A Victoire, amiga, ficava lá com os dois e nada. Até que ela tem uma ideia, porque ela ia no cabeleireiro. E quem é mulher sabe que cabeleireiro não é terreno de anjinho, né? O que que acontece? Ela solta assim como não tem nada, né? Ah, oi Victoire, tudo bom? Tá dando os cabelos... ''Ai, tudo ótimo. Ai, que Ainda bem que o Yves Saint Laurent vai voltar. Estou tão feliz.'' ''Oi, ele vai voltar?'' ''Vai, ele tá com a ateliê na Rue de Boissy, tá ótimo desenhando cada coruque maravilhoso.'' ''Telefone dispara, dispara.'' A Victoire teve uma super sacada. Ela falou pro Yves Saint Laurent ''Ah, você podia fazer uns vestidos?'' que assim, os dois vestidos, um para mim e um para minha amiga, e a gente sai com eles. E assim elas foram. Aí ela virou para o marido, que o marido era um super mega fotógrafo, da, fotógrafo não, editor da Parimat, e fala com o marido, sabe? E o Saint Laurent vai fazer um desfile, vai ser super... A ah, é? É, aí ela orquestra para um fotógrafo fotografá-la, fotografar ela e a amiga andando na rua com os vestidos que o Yves Saint Laurent tinha feito para ela. Como quem não quer nada, sim. Aí ah, é uma foto que eu não encontrei. Talvez os meninos achem que é uma foto dificílima de encontrar. Que elas estão andando na rua como quem não quer nada. Pá, Yves Saint Laurent, prepara seu retorno na rua, nas ruas por Paris, já pessoas com os novos vestidos. Depois que ele publicou, o marido dela virou para ela e falou assim, isso aí tinha dedo seu, né? Isso é a prontação sua, né? Ela falou, é, mas eu não podia te contar. Ela arquitetou tudo. Ah, qual era o, o cabeleireiro que ela ia? o Alexandre de Paris, que depois fez aquelas fivelinhas que tem até uma loja no Cidade Jardim, em São Paulo. Super! Pierre Berger, enquanto isso, corre pelo lado de fora para tentar, de toda forma, achar sócios investidores. Não acha, ele vende dois quadros de sua coleção pessoal, porque o Bernard Buffet vivia dando quadros para ele, né? E aí ele vende dois quadros de sua coleção pessoal, até encontrar com Jay Mac Robinson, um americano da área de seguros que se compromete e, e aceita ser o sócio financeiro dentro da Maison Yves Saint Laurent. Os números são os seguintes, uh, Yves Saint Laurent vai ficar com 20% da empresa, e Mac Robinson se propõe a investir 700 mil dólares em três anos. Seu nome deverá ser mantido secreto até 1963. A Maison Yves Saint Laurent abre oficialmente dia 4 de dezembro de 1961 e o primeiro desfile ocorreria em janeiro, de 1962. Tudo preparado, o primeiro desfile ia ser na casa de uma socialite, Madeleine de Roche, que lá pelas tantas róias cordas, sem que nem pra que, simplesmente diz que não pode. E agora? Agora eles têm que achar um lugar para fazer esse desfile. Eles não tinham lugar nenhum, só tinham duas salas na Rue de Boissy. E onde seria o desfile? Eles vão visitar vários imóveis, até que eles chegam onde era o atelier do pintor Forain. Exato. Um endereço bem excêntrico, bem fora do, do roteiro buchicho ali do charme parisiense, na Rue Spontini, número 30. O Saint Laurent fala, ninguém vai vir, ninguém vai vir, ninguém vai vir. E aí, ele, assim como o Dior, acreditava em sinais. Lá pelas tantas, ele desce no, no, oh meu Deus, no subsolo e acha um papel. E aí era um folheto repintado por cima pelo pintor Forren de La Boheme. E ele lembra da mãe, lembra lá do início, quando era menino, que gostava de ópera. E achou isso um sinal. Depois teve outro sinal. Ah, ele lembrou, ele olhou para o chão e viu uma carta, dez de paus. E aí ele lembrou do Dior, porque o Dior também parece que achou alguma coisa... Ah, o Dior achou uma estrela dourada um dia antes do desfile. Acho que é isso. Não, é, o Dior achou uma estrela dourada na rua do desfile. E aí o Yves Saint Laurent vai e acha uma carta, 10 de paus, também nessa casa. E o Dior adorava coisa de cartomante, né? Ele adorava que lesse a sorte. Então, ele fal... mais uma vez, ele achou que era um sinal. Mas a casa estava caindo aos pedaços, não tinha nem teto. Eles tinham pouco tempo para fazer essa reforma. E por outro lado, também não dava para construir, para fazer toda a coleção nesse lugar. Mais uma vez, eles foram, acharam um antigo ateliê de mangan, onde eles foram construir a coleção. Os bustos eram antigos, os manequins, que eles tiveram de achatar os seios porque eram seios da época de, de, do século 19, então aquele formato em S né? então aqui era muito maior para caber enchimento, coisa e tal eles tiveram de cortar a parte do, do quadril fizeram toda uma adaptação e começaram a trabalhar nas toalhas nas toalhas alô Oi, o que, que é toalha? Vou explicar, tá bom. Obrigada, um beijo. Gente, o que é toalha? Toalha é o protótipo, toalha é a prova. É você desenha uma roupa, faz ela primeiro de tudo em um tecido branco, ok? Por isso que chama toalha. É, depois, então, se deu tudo certo, Aí sim você vai cortar no tecido que será mesmo o modelo. Ok? Gente, para vocês terem noção da genialidade criativa do Saint Laurent, ao mesmo tempo que ele preparava esse desfile, ele também desenhou 250 fantasias para o show de Zizi jean -Marie. Ao mesmo tempo. O show foi em dezembro. E vocês lembram que o desfile estava marcado para janeiro. Foi um sucesso total. Na hora que ela saiu, o desfile com plumas e penas e as pernas de fora, é, já, já antecipando assim, aquele retorno tão esperado do Yves Saint Laurent. Na realidade, foi ótimo, porque assim todo mundo começou aquele, a, falar, a falar e começou aquele bochicho de, olha... E já já em janeiro tem o desfile dele. O desfile, o tão esperado desfile. Na noite que antecedeu ao desfile, 29 de janeiro de 1962, na noite anterior, Yves Saint Laurent não conseguia dormir. E às duas horas da manhã ele ainda enfiou mais um modelo para ser feito desenhou e falou, precisa fazer isso aqui logo, tem de colocar no desfile. Nessa altura, o Rissan-Laurent e o Pierre Berger moravam perto dos Invalides, eles alugaram o um furgão para levar tudo. Todos os, dizem que todos os vestidos cobertos com, com lençóis brancos subindo as escadas do, da Rue Spontigny, que deve falar em francês, é, ela, pareciam fantasmas chegando. No meio da noite, aqueles, aquelas peças todas subindo as escadas. Cada vez mais em fuga, cada vez mais longe dessa, dessa sociedade opressora, cada vez mais próximo de sua fragilidade criativa, produzia, e produzia tudo maravilhosamente bem. Ele não queria que nada atrapalhasse sua criação. Então, o que, que ele escolheu? Ele escolheu tapete coravana, paredes brancas, cadeiras suecas cobertas de tecido preto. Eu estava vendo... Ah, e as cortinas em tecido cru. Hoje, eu estava tomando café da manhã e eu super lembrei, porque eu estava com um prato branco. Aí eu estava com um pãozinho assim, que aí quando você corta, aí o pãozinho estava meio... Cru, a cor corre por cima que ele tom meio avana. Aí eu pensei se eu pusesse aqui uma mecha ou uma azeitona preta, são tons neutros. Tá aqui o básico do básico. É, é como dizia a, a irmã Fendi lá, é, é pão, é o básico do básico. Nada deveria interferir nas criações que fossem ser desfiladas e assim foi. Todo mundo esperando que fosse causar aquela sensação, não. O rigor ainda existia, o mesmo rigor que ele aprendera com Dior, mas agora a daquela decoração da opulência. Fora. Bem vinda modernidade. E aí o desfile começa. Entra a Victoire com um chapéu enorme, tem até aqui dizendo, a Victoire entra com um chapéu de mosqueteiro, um tailleur verde e rosa e abre o desfile. Tem uma foto dela nesse desfile, uma foto maravilhosa, em algum momento. Olha, as penas, como ele já tinha feito no, no outro show, olha que modernidade. Tem toda aquela parte prática e funcional que a Chanel propunha, que é um caminhar mais fácil, um caminhar desenvolto, sem nada preso, mas com todo ó, o véu que cobre a face, a ideia do velar e revelar o coração, com um sentimento, primeira vez que o coração aparece na obra dele. Então, o coração realmente é Yves Saint Laurent, ele aparece Yves Saint Laurent desde o início. E aí, uma forma moderna de ver o excêntrico, de ver a opulência, que ele sempre vai, uma marcante na obra dele é sempre o excêntrico, o exótico, a inovação vem por aí. Também desse mesmo desfile, pasmem, a gente vai achar uma foto bem melhor do que essa, mas só para dizer que está lá no Museu de Marrakech, o primeiro, o que eles chamam de cabar, que é justamente esse primeiro blazer que o Yves Saint Laurent faz, que vai ser outra... Uh, marcante na obra dele, os blazers Yves Saint Laurent, ele sempre tem os ombros muito bem marcados, muito bem definidos, e o caban, que ele colocou como sendo uma, um conjunto para barco, ele coloca esse blazer azul marinho, justamente vem com uma calça de chantum branca, em 1962, ninguém esperava tamanha modernidade, ele traz a calça para as mulheres um jogo meio de desculpa né falar que é um uma roupa para barco porque barco meio que naquela época ali já aceitava mulher de, de calça, então tinha desculpa do festa do pijama pego o pijama do meu marido tento ser exótica e por aí ia mas na realidade nada mais é do que colocar a calça no guarda roupa feminino. No fundo da sala, quem estava? Lucienne Mathieu Saint Laurent, a mãe de Yves Saint Laurent, foi ao desfile e foi ao desfile com suas duas filhas, as irmãs de Yves Saint Laurent, Michele e Brigitte. Sucesso! Nada de pompom, nada de frufru, nada de babado, Linhas modernas, apresentadas de forma inovadora. Os vestidos não têm mais nome. Tchau para aqueles nomezinhos românticos. Eles têm números. O que é, mais uma vez, uma novidade. E por falar em números, a tal etiqueta eu tenho aqui, a tal etiqueta que foi encomendada, né? Ela vai ser usada pela primeira vez, ou seja, a etiqueta 00001, em um vestido preto e branco, que foi a primeira encomenda, um pedido de Patrícia Lopes Wilshaw, e foi feita por Marguerite Carré que era segunda na Dior. Então, ela era a segunda maior, era a segunda costureira no ateliê de vestidos da Dior. E ela se torna uma première, uma primeira. A chefe, a que responde por todo o ateliê. No Yves Saint Laurent. Sucesso total. Vamos às críticas. Em uma moda que ferve... De 100 mil babados e 100 mil rendas, ele escolheu a pureza. Uhum, Paris Press, 31 de janeiro de 1962. Se conscientizaram que a página de or tinha sido virada. O príncipe tinha se tornado rei. Foi o comentário. De Edmond Chalhou, a diretora da Vogue. Triunfo, talento e técnica. De príncipe abandonado e esquecido, ele abre sua própria maison já como o rei. E os preços vêm ali também. Porque o Pierre Berger, gente, quando falam que esse homem não era gente, ele era um tudo. Olha só. As compras, quem quisesse fazer alguma compra, tinha de partir de um mínimo de mil dólares. Se a pessoa tivesse por conta do toa quiser só ir lá ver o desfile, pagava 400 dólares. Quanto mais você pedia, mais era fácil do seu, da sua encomenda ser aceita e entregue rápido. Quem pedia só um, Vale dizer que nessa época as pessoas geralmente flutuavam ali entre três. Era um número bom para cada estação, tá? Essas ricas e poderosas. Três, um, uma coisa meio assim. E aí ele falava, as pessoas dizem, ah, é isso que é sensacional, tem um caso que fala assim, que chegou um americano e falou para ele, mas o senhor fala inglês? Ele falou, não, mas eu sei contar em inglês. O negócio dele era número, não era bater papo, a criação era com Yves Saint Laurent. O Pierre Berger era o homem da grana e isso ele fazia muito bem. Bom, além do caban que eu mostrei para vocês, tinha ainda o, a túnica marinheiro. Outra coisa, o redangote, ele, ele propõe fazer se o vestido interno é estampado, o, o casaco vem forrado na, no mesmo tom forrado em musseline, forrado em organza, tecidos leves que até então não tinham sido usados como forro. Isso ele inova. Aos 25 anos, Yves Saint Laurent declara, não tenho a intenção de ser um revolucionário. Os vestidos evolu evoluirão de acordo com as inspirações que os guiam. Eu sou um artesão. O homem controla, ele seleciona, ele é a essência de tudo. Ele, os preços não aumentem jamais. Em 1962, um Thierry Saint-Laurent custava 755 dólares, enquanto na Maison Dior era 900. Os mantos eram 807 no Yves Saint-Laurent e 800 na Dior. O Saint-Laurent era mais caro. Os preços eram menores que Balenciaga e Givenchy, mas se equiparavam com Dior. Os preços eram parecidos com os da Chanel. Para cada vestido de noite eram três provas, para encomendas em geral, duas provas. O primeiro endereço, então, eles levaram tudo para lá, uma vez que a reforma foi feita, foi o 30 bis na Rue Spontini, antes de deles se mudarem para o outro endereço, que eu vou falar em outro vídeo, não vai ser hoje. Bom, conta que Yvonne de Perinhoff, que era a gerente da Dior, a responsável pela comunicação da Dior, ela, em outubro de 62, ela também se une à Maison Yves Saint Laurent, ou seja, Todo mundo, pouco a pouco, vai migrando para o Yves Saint Laurent. A revista Life coloca que se celebra o melhor tailleur desde a invenção do Thayer Chanel. Então, como eu falei, essa história do ombro bem colocado, de um corte muito bem feito, o rigor que ele aprendeu com o Dior, ele aplica em todas as suas criações. Em setembro de 1962, a Vogue dedica a capa a Yves Saint Laurent, uma criação de Yves Saint Laurent fotografada por Irving Penn. Aliás, as americanas podem não ser as mais elegantes da parada nesse momento, mas com certeza elas são as maiores consumidoras. Claro, tem toda a história do americano sócio-financeiro por trás, não é mesmo? Bom... A primeira linha deu o tom de como seria a marca, radical, inovadora. E assim essa marca foi ao longo, ao longo dos anos seguintes, até os dias que Yves Saint Laurent se aposentou. Cada ano é uma história, cada inspiração é uma fonte nova. Os tempos são outros, os salões já não existem mais, mas existem sim os barcos, os iates, as festas, as viagens, os jantares. As roupas, pode ser que você não faça encomende mais um vestido coquetel, um vestido de baile, mas com certeza as viagens de inverno na Suíça ou de praia em Barbados, é esse olhar que Yves Saint Laurent vai antes de qualquer outro costureiro saber conduzir esse olhar de um guarda-roupa para quem viaja de encomendas para quem viaja em 1957 Pierre Cardin já está ali com aquele pé quase uh, no, não não diria no futurismo ainda mas um pé nessa história que levou o futurismo, que levou também o Pierre Cardin, como um, um nome reconhecido da modernidade. E é nesse momento, nessa, nesse olhar da modernidade, que Pierre Berger, com oito meses de maison aberta, vai para Tóquio, vende em Tóquio, vai para Londres, vende, a primeira loja a vender Yves Saint Laurent em Londres é a Fortnum Mason, e em seguida, Nova York. Yves Saint Laurent vai a partir daí propor calças para as mulheres. É realmente como eu já falei, mas vale lembrar, gente. Isso é o mais importante. Vêm outras, uh, vem outras, vem a, o inverno de 63, verão de 63, chega em 64 enquanto Correge propõe para o mundo uma linha toda espacial, o Yves Saint Laurent dá uma recolhida, vai para o cinza, uma coisa meio vovó. Ele sempre inova, ele sempre radicaliza. E aí... Alô? Ah, você quer fofoca? Hum... Tá sentindo falta? Ah, tem tempo que eu não faço fofoca? Vou fazer. Tá bom, vou fazer. Beijo. Tá bom, eu vou parar tudo e vou contar um caso. O Pierre Berger era tão bom, tão bom. Eu vou atender esse pedido da fofoca porque eu tô morrendo para contar. A Chanel, a Gabrielle Chanel, convida em 64 o Pierre Berger para jantar. Conversa vai, conversa vem, coisa e tal. O Pierre Verge é muito curioso, cobra, vai lá ver o que que era, né? Conversa vai, conversa vem de jantar, e ela fala: "Eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu estou vendo o que você está fazendo por aquele rapaz e ela não era fraca nem nada. Está aqui o contrato. Deixei em branco o valor que você vai receber." E o espaço para sua assinatura. Olha que mulher! Danada! Ele podia escolher quando ele, quanto ele queria receber. Sabe o que, é que ele fez? No dia seguinte, ele mandou flores para ela. E nunca mais falaram. Arrasou! E aí, ele continuou com o Saint Laurent. E foram muito felizes na grande aventura da vida deles e vieram muitas outras coleções, as quais, se você quer saber, escreve aqui, hashtag, TT Me Conta, TT Quero Saber, o que, é que você quer saber? Mais inspirações para as coleções, coleções muito erradas, criações do Saint Laurent, assim como o Caban, Aquele blazer que eu acabei de mostrar para vocês. O que mais que ele criou? Você sabe? Hashtag TT me conta, porque quando esse vídeo atingir, será eu quantos quantos? Yogi? Dois mil. Só dois mil? Dois mil likes. Ah, dois mil likes. É. Aí eu conto mais de Saint Laurent. Que é minha paixão, né, gente? Lógico, todo mundo sabe. É frágil? Sim. E quem não é na moda? E quem, mesmo que é durão por fora, dentro não tem um coraçãozinho assim, que queria ter a coragem para mostrar. Fragilidade não é fraqueza. Precisa também ter coragem de ser frágil. Um beijo para vocês. Tchau.